Ela é meu irmão, o gêmeo. Ah, dá seu lá pra eu tirar foto. foi muito bom. Todo mundo diz que corda cansado. Eu digo foda os seus oito anos. Porque a alma vai diluindo, o cigarro diminuindo em seus dedos. Toda luta é sua luta. Não de gente, mas de humanos. Então não se ausente, mano. Porque nessa vida te passam perna, te passam mão, te passam até sexo. E as coisas sempre se resumem naquele antigo reflexo. E as invisíveis grades. Parceiro, quando a gente menos espera, estamos gastando a madrugada no cinzeiro E toda a história é nossa história E ela é tua também E ficamos nesse vai e vem Tipo aqueles que se cansam de ser do que se tem E na estrada do teu nome, parceiro Vão ter muito mais quebra-molas Pro nosso espírito E aqueles que nos fazem pedir esmolas Eu sei, mas estrofes são preguiçosas Só não podem ser vazias Caliente